Boa tarde. Boa tarde. Pegou um pastel de carne seca e um caldo de 300ml, por favor? pastel de carne seca, João, caldo, 300ml. Não, João, assim não, assim não. Meu braço também. Meu Deus, meu Deus. Ai, ai, ai, cadê o braço? Se eu tivesse com a luva não teria A luva de aço não teria me salvado de todos os danos, mas teria reduzido os impactos em muito. Eu vi um pastel? Tem pastel de a gente não filmou isso! A parte de quando eu vou fazer isso? Agora! 300ml! <risos> tá bom! Tá barrendo ou fazendo dustidão? Tá morrendo céu! 300 Vai! A gente tem um caldo de carne seca, caldo de carne seca, um caldo de carne seca e um caldo de 30.